Olá! Hoje eu vou te falar sobre os três fatores que deixam o teu guarda-roupa não inteligente. Olá, eu sou a Marcela Damaso, sou estrategista de estilo, e se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, aproveita e me segue para mais dicas. guarda-roupa inteligente, a gente precisa de alguns elementos que facilitam o nosso dia a dia, e um deles é a organização. Muito antes da gente pensar no look legal, no que a gente vai comprar, na roupa, o nosso guarda-roupa tem que estar organizado. Porque um guarda-roupa organizado você consegue identificar e consegue ver, que é muito importante. Quem não é visto não é lembrado. Então você consegue ver todas as suas peças. Quando o guarda-roupa não está organizado e deixa lá tudo moqueado nas gavetas ou uma peça por cima da outra, o que acontece é que você acaba esquecendo de algumas peças bem legais que poderiam fazer parte do teu dia a dia e po poderiam também deixar a tua imagem com aquela cara, né, que você sempre desejou. Então, essa é a minha dica de organização, mantenha o seu guarda-roupa sempre organizado. Se você é uma pessoa desorganizada, o que eu indico é, tenha a cadeira da bagunça, mas aí você vai ter que se comprometer a não deixar né, aquela muvuca. Eu prefiro deixar a muvuca pra fora do que no guarda-roupa, porque senão deixa tudo no guarda-roupa e aí você não consegue mais... É, Sabe quando você fecha tudo e aí debaixo daquela preguiça você vai deixando? E aí você tem que fazer uma organização muito maior. Então, você deixa ali aquela cadeira, você pode ir tirando as peças, vai deixando ali. E aí, você, menos de uma semana, você guarda aquilo. Funciona, que é uma maravilha. Outro fator é quando você tem muitas cores e muitos estilos. Eu não sou a favor de você usar só cores básicas, só branco, preto e cinza. Mas você tem que ter aí uma paleta que você queira usar e que você se sinta bem. Isso eu não tô falando agora de paleta, né, de, perso de personalizar a tua paleta de cores. É mais um, um exercício que você vai fazer, do que você acha legal, do que você gosta de ter, e você vai comprar, né, nessa paleta. Não que você também nunca mais vai sair dessa paleta, mas é o ideal que você tenha um número X de cores para você não, não né, fazer aquela bagunça, aquele mix que nem você consegue se entender. E aí, quanto mais você compra, né, mais bagunçado fica o teu guarda-roupa e menos inteligente ele fica. Então, começa a entender o teu estilo e não compra por impulso. Ah, eu gosto desse estilo, eu gosto daquele. Gente, sete estilos universais, eles estão aí e a gente se encaixa basicamente em cada um deles. Então, não começa por aí. Começa pelo teu lifestyle, entende bem aquilo que você usa, para você começar a ter mais autoconhecimento e parar de comprar Muitos estilos e muitas cores. E o terceiro e último é a falta de peças base. Sabe aquela peça básica que você fala, ah, eu não vou comprar porque eu não sou básica? Às vezes pode ser uma camiseta, pode ser um jeans, pode ser um blazer, sim liso, com cores mais neutras. Isso te abre mais possibilidades para que o teu guarda-roupa seja mais inteligente e você consiga, de fato, colocar mais cores de forma intencional, colocar mais... É, estampas também de forma intencional e ficar sempre dentro do teu estilo. Então vamos lá, recapitulando: primeiro o guarda-roupa organizado, você precisa organizar para ter esse guarda-roupa inteligente, diminuir ou limitar o número de cores e de estilos e ter mais peças base para que você consiga fazer mais combinações e mais coordenações no seu guarda-roupa.